Esse que perdeu Vamos postar Ruins Vou postar, Ferfs Vou postar pra mostrar que você tava sendo carregado Por um cheater Que não tava nem fazendo muito esforço pra disfarçar Você me xingou a partida inteira, Ferfs Enquanto deixava um hack te carregar Viu, Felipeira? Olha a altura da mira do cara, velho Não, gente, isso daqui não é possível né? Não é possível que ele fez isso Gente do céu Ele ficou cego e jogou como se estivesse vendo tudo Porque ele tava Gente do céu! Ele não percebeu. O Renato, na verdade, estava atrás da outra parede. E ele atirou achando que o Renato, né, que é o sacado, ia aparecer na tela dele. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Até o dia 5, quem utilizar o cupom DOG Ainda pode participar do sorteio de 3 Butterflies Doppler Mais 2 M9 Doppler CSGO.net Cupom DOG Link do site e do formulário para participar do sorteio na descrição O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avalia Avalia <risos> Para batermos 800 mil inscritos, então por favor, se inscreva no canal E para quem já é inscrito e também para quem não é, deixa o like Porque com o like, esse vídeo é divulgado para mais pessoas Cachorro, você já caiu do global? Cansou de ser carregado? Os inscritos me falam isso, e eu respondo É complicado, rapaziada, eu caio contra muitos hackers, né? É difícil Não é tão simples, e os inscritos replicam novamente É muito choro, o cara não é hack. o cara é bom. você que é ruim Será mesmo? Rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês meu histórico de partidas. E o que importa é esse mapa noobs. Como vocês podem ver, eu tava bem viciado em Nubis. Perdi de 16 a 12. Essa partida, inclusive, aqui foi a culpada pelo eu cair do supremo, que foi uma partida que aconteceu na última terça-feira. Vocês provavelmente também desse vídeo no sábado. E... tava muito fácil de início. Não vou falar que era uma partida ganha, mas era uma partida bem interessante para nós. E do nada, começou a ficar muito difícil. Porém, eu acabei de descobrir que esse cara aqui, ó, o Gats, que Durante a gameplay, eu já tinha acusado ele de hack, né? O Sakato também, que tava comigo. A gente desconfiava que esse cara tava chitando. Quando você olha assim, não parece, pô. Porque ele fez 26 kills, não é tanto, né? O impacto dele foi maior só na segunda metade de TR, onde ele fez uma kill praticamente por round, né? De início, jogando de CT, ele tava muito mal. O cara tem moeda de 10 anos, o cara tem moeda de 5 anos. E mesmo assim, ele tava chitando? Será que eu tô chorando, rapaziada? Não, por quê? ele acabou de ser banido. Ele foi banido há 24 horas. Mas foi engraçado porque o pessoal do meu time, né, o Luquinhas ali, o Felipeira, quando eu comecei a falar, ó, oh, o cara lá tá cheatado, eles chegaram a discordar. Falaram que não, o cara, pô, moeda é de 10 anos, vai estar tá cheatado, tá maluco? Mas ele estava, não parecia, e é por isso que a gente vai baixar a demo aqui e ver como ele conseguiu cheatar a partida inteira. Não passou despercebido pela Valve, mas passou despercebido pelo time dele. Passou despercebido por grande parte ali da rapaziada que tava jogando no meu time. Ele estava fazendo um legit hacking. Então Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Me ajudem a analisar essa demo Que não precisa de veredito, né? Já sabemos que o cara tava estado, Mas é um vídeo interessante Porque eu sei Você já caiu contra aquele cara Ou com aquele cara muito suspeito Mas que no fundo você acha que não O cara tem faca, o cara tem moeda É, mano Cesta osso Anubis Os caras chitando em Anubis Vamos achar aqui a tela dele, ó É o Gets. Deixa eu pausar Então, vamos começar aqui Analisando ele no pistol Não tinha faca Aqui ó, o então, só um prefirezão ali Não fez nenhuma kill Matou o Sakato Ele só metralha de USP Ah, mas já deu pra ver que ele tá de wow. Mano, Pode parecer besteira, mas só vendo esse round Já dá pra ver que algo de estranho tem aqui Dá uma liga Já abre atirando, mas aí ok é rush, né? Eu poderia imaginar. Mas a mira dele é muito ruim. Ele nem mira na altura da cabeça. ele só, só metralha de que Ele tira de qualquer jeito, tá ligado? E olha aqui. Olha como ele já vem seguindo, assim. Ah, tá mais do que óbvio. Ó, segundo round. Eles ganharam pistol. Nossa. Ele se movimenta muito estranho. Ele abre pixel... Ó, voltou no shield tipo ele tinha informação que o cara tava ali. Teoricamente, você não abre no shield, né? Você dá um strafe. Ele abriu no shield porque ele tinha certeza que o cara já não tava mais lá. E, ó, ele sabe que o. É muito alma. Nossa. Eu pensei que seria um pouco mais difícil de perceber. Juro, dá um ligue nisso. Ó, ele sabe que o cara tá vindo. Mira horrenda. renda. Mas aí, beleza. Ele volta no shield. O Luquinhas tá vindo ali com o um sacato. Presta atenção nisso que vai acontecer. Ó. O Luquinhas passou. Aí ele começa a tirar no Luquinhas. Nisso. O Luquinhas saiu do campo de visão dele. O Sakato não apareceu ainda. Nós estamos vendo aqui com o X-Ray. Ele também estava, tá, porque ele estava tá de Uau. Mas, teoricamente, não. E ele já arrasta a mira para a direita, mesmo sem ter essa informação. O que, que é isso? Meu pai amado. Ainda vai morrer. Ainda vai morrer. Provavelmente. Olha, Luquinhas. Come ele, Luquinhas. Come ele, Luquinhas. Ai, Luquinhas, valeu. Nossa, mas que nojento, velho. E, ó, ó esse prefirezinho. Ele não matou, ele não pegou aqui, ó. que eu fui pro Yoshida, mas... Isso é louco. Ó, primeiro armado aqui do meu time. Do time TR. Ele vem de USP na mão. Vai entrar ali num buraco. Mano, ele... Mirando numa altura nada a ver. Olha isso. Meu, meu pai amado. O que... É que é O Ferfs já levou dois Ó, eu ali E o mano que tava errando No nosso time, esse round já tá 5x2 Ó, ele viu Meu pai amado Olha, tirando na parede Ó Pode atirar na parede Ó, ele viu o cara Tá aí ok Meu pai amado, era muito óbvio. Não... Como que eu não. Mano. Como que eu não tive certeza durante a partida? Eu fiquei muito desconfiado. Muito desconfiado mesmo. Agora eu matei o Yoshida. Eu, ta... eu tava trollando pra caramba, isso daí eu admito. A gente tava trollando pra caramba. Eu matei ali meu time depois, eu vou mostrar na minha tela. É, agora ele vai me matar, ó. Eu, pai. E ele acabou me matando Eu tava trolando, eu vou mostrar só esse round na minha tela Porque eu tava, eu tava trolando, eu e meus amigos aqui A gente tava todo mundo jogando junto, era um round perdido já Enfim, então só mostrar pra vocês aqui esse round que aconteceu na minha tela e uma bandezinha. <risos> Só zoeira E aí ele me matou, enfim, vai, mais um round Eu quero ver de TR, porque foi de TR que ele começou a... Nossa senhora do céu Tudo bem que ele pode ter escutado, vai Mas dá pra perceber que ele ignorou completamente ali Onde todos os outros rounds, os terras, estavam aparecendo Ele já ignorou completamente e já pegou ali Onde o pessoal cai pra água, tá ligado? Meu Mas tudo bem, pode ter escutado, ó E ele continua Já esperando que alguém caia Ninguém caiu, ele recarrega, fica de boa Ele sabe exatamente onde tá cada um E um 2x2 agora, ó Felipeira e Sacato contra ele anda com faca na mão e o cara lá ganhou, o flipera tinha se matado. Aí ele é ruim demais e tomou do pai Mas ele vai fazer alguma besteira ainda Rapaziada, como eu mostrei pra vocês no começo da partida Dá pra ver quais rounds ele fez kill E a partir daqui, o próximo round que ele fará alguma coisa É o round de número 11 Então, acho que ele vai tentar dar uma legitada aqui Vai começar, a, enfim, a morrer de propósito Vamos só ver esse round e depois já vou pular pro, pro décimo primeiro Olha, ele, ele sabe que o Luquinha está lá, mano Nossa, muito feio assim Olha, deu dano pra caramba no Luquinha Muito forte, só completou, enfim Viu, Felipeira? Olha a altura da mira do cara, velho. Ips. Não, gente, isso daqui não é possível. Não é possível que ele fez isso. Gente do céu. Ele ficou cego e jogou como se estivesse vendo tudo, porque ele tava. Oh, isso que ele fez é inexplicável, desculpa. Isso que ele fez aqui é inexplicável. Inexplicável, eu juro. Primeiro que ele sabia do Luquinhas, e ele vai dar dano pra caramba no Luquinhas na Smoke. Que Descarado, mano Beleza, até aí, ok O que vai acontecer agora é vergonhoso Ó Ele não abriu porque ele viu que eu tava Cravado ali de alpe Aí eu passei, ali ó, cachorro 137 Eu passei, só que eu vi que ele tentou me atirar Vou bangar pra repicar, vou deixar ele Completamente cego, completamente cego Vou até colocar em câmera lenta, ó Banguei Estourou na cara dele, ele ficou cego Mesmo cego, ele mandou uma dessa, papai Que filho do mamano Filho do mamãe de muito respeito Ela não tem culpa que o filho faz isso na internet Isso aqui foi inexplicável Inexplicável Deixa outra banga ali pra fugir de boa Felipeira... Ma não, não Não Inacreditável Eu vou ver isso na minha câmera Porque eu não lembro Não lembro como foi Eu com certeza achei estranho Mas eu provavelmente imaginei que fosse aquela Eu vi ele com a mão na cara Mas eu imaginei Eu acho Que poderia ter sido aquela flashbang meia bomba, sabe? Que não, não pega pra valer Mas vendo agora a demo Não, inacreditável Inacreditável Ó, oh, eu tava preocupado Ali em cima O Felipeira mata um que tava embaixo, no caso. O time entrando no plantando já. Aí eu vejo... Deu pra escutar o tiro. Aí eu volto, né? Vou, vou repicar. Passo a Bang. Nossa Senhora. E aí eu faço a Bang e corro. E o Felipe era a troca. Nossa, que nojento A partir daqui, ele só fará algo no 11 primeiro round E no último round de CT ele também mata bastante Por quê? Eu acho que ficou tão explícito, tão, tão cara Que ele tava chitado depois, né, do que ele fez ali cego Que ele tentou dar uma amansada Vamos ver se ele faz alguma coisa com a desertinha Nada Puxou a Alp. Vamos ver o garoto de Alp. Avança com faca na mão, né? Fica cego. Mas ele não fica cego, né? Pra ele nada muda. E ele vai pegar essa kill. Não matou. O Renato humilhou ele. E aí ele compra quando o time faz eco. Agora tá fazendo eco quando o time comprou. Ah! Não é possível. Ele tentou dar um pre-fire, mas ele não sabia que os caras ainda estavam atrás de outra parede. Nossa, a demo ficou toda bugada, hein? É bater ainda, mano. Olha a movimentação dele. Ele sabe exatamente onde tem que ir pra pegar o cara. Ele sabe exatamente. E pega a arma, faz barulho. E o Felipeira da TEP. E... Cara, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Eu não tô acreditando que eu perdi uma hora da minha vida jogando SCOP. Nossa, ainda vai morrer. Ah, é, ganharam, Rod. Nossa senhora. Ó, oh, eu matei o Valdomiro Não basta usar hack, tem que ser ruim Round de número 11 É aqui que ele volta a fazer kill Meu pai amado E só fazer essa kill mesmo Eu quero ver o último round, porque o último round ele matou 3 Sabia. E o pior, vocês vão falar Ah, cachorro, mas ele tava rage, ele tava blatange ele não tava nem aí Ele já, já queria ser banido mesmo Ele não, não queria passar despercebido Rapaziada, ele realmente queria passar despercebido Ele, sim, queria fazer um Legit Hacking aqui, que dá um ligue, ó Dois vivos contra um, que no caso era o Luquinhas E ele sabe de onde o Luquinhas tá vindo Ali da direita, ao invés de só cravar ali Ele vai ficar mudando a posição da mira Pra fingir que desconfia ó. Ali desconfia que o Luquinhas tá vindo da esquerda Ele tá, ele tá preocupado com os dois lados a Esquerda e a direita Ah, rapaz ele dá aquela parada pra dar aquela configuradinha. Ih, puxa com faca na mão. Vamos ver se retake aí. Ó. Ele matou. Ficou cego e matou mesmo assim, cara. Aí tá aí de boa, né? Fazer o quê? Penúltimo round. Eco pro último, eles fizeram. Ele sabe que vem rush Mano, esse round aqui, rapaziada Esse round aqui é muito importante pra mostrar uma coisa pra vocês Vejam bem, a partida tava 7x6 pros TRs, né? No caso, meu time E eu vou fazer um rush B Nisso que eu faço um rush B, o cara me provoca O cara fala nada com nada no chat E eu respondo à altura Ou não, né? Presta atenção, ó Eu rusho de Mac, mato um, mato outro E vou matar um terceiro ali, ó, de glock Acho que vale a pena mostrar esse round na minha tela Porque eu tava com respawn E eu chamei minha equipe, né? Falei, ó oh, galera, vamos ruxar lá Tô bem aqui, tô de mec, Eu vou na frente Aí eu vou Mato um Mato o outro Já tinha visto ali o mano Enfim Joguei normal E joguei bem E eu vou ter que escutar no chat Só assim pra matar, cachorro? Horrível E eu respondo a altura E agora eu quero ver o Getz no último round E aqui ele vai matar muito Aqui ele vai matar muito eu sei que esse round, ele vai fazer a diferença. Que é um round importante, tá ligado? Ó. Nossa! Ficou, ficou descarado. Dá um liga aqui, rapaziada. Ó. Ó. Ele tá mirando embaixo. Quando eu tô chegando, ele sobe a mira. Ah, papai! Aí. Percebe-se que a movimentação é, é pro meio e pra... ele vai de faca na mão. Finge. Mano, pra que olhar o pixel? Que timing, papai. Que timenzinho, hein. Olha isso. E aí, Luquinhas e Felipeira vivos. Engraçado, né? Ele já sabe que... Ah, se bem que o, o colega ali pode ter avisado. E puxa a faca na mão. E... Gente. ó oh, finge que não sabe. 4K do garoto, né? 4K do garoto, sério. E aí, primeiro half, 8x7 pra nós. Daqui pra frente, uma kill por round pelo menos ele vai fazer. E a gente notou isso, porque aí, quando virou a gente tava comemorando. Pô, tamo bem, 8x7, de CT. A gente tava jogando esse mapa <risos> várias vezes seguidas, assim, nosso CT sempre foi ótimo. Aí de CT começou a ficar estranho, muito estranho. E eu acho que daqui pra frente ele vai tacar o fogo. Vamos ver o TR do garoto. Ó, roundzinho pistol. Só pelo posicionamento de mira dele e pelo impacto que ele teve na partida, assim, 26 kills. Já seria de se desconfiar, né? Ele foi humilhado pelo Luquinhas Fui demais Não, e o pior de tudo É o cara ainda falando Boa, cachorro Tá pagando quanto Pra te carregarem pro seu vídeo E ele jogando com o O Getz Ele ganhou a partida com o ali Boa, mano Ah, papai Que feio Ó, eu compro sua família Sozinho contra três Mato o Luquinhas Olha o sacato E eu acho que é aqui que ele ficou bravo e começou a matar sempre Por quê? Já que os caras estavam me provocando Eu tenho a liberdade de zoar ali também no chat Vocês vão ver aí Ó, trocou de arma Ele tava comunicativo, viu? Ignora, ignora Nossa senhora, mano Cego atirando na parede Ó, escutou o scope eu vi o.. Eles vão me zoar. Lembro que na minha tela eu vi a ponta da AK dele, né? E aí eles vão falar no chat. Ah, eu fui beitado. Ele mesmo, ó. Beitado. É. Eu fui beitado, né, Guedes? Eu fui beitado, né, seu filho do maluco. Eu fui beitado. Eu fui beitado. Eu fui beitado, né, filha da mãe? Nossa, que raiva, mano. Ó, oh, ajeitando a mira. <risos> Meu Deus! Nossa, ele foi humilhado pelo Luquinhas. Que horrível, cara. Oh, deve ser muito triste você usar cheat e tomar uma bala dessa. Gente, não é possível. E agora ele vem todo raivoso, ó, dando prefire na, na smoke e tudo. Nossa, mano. Olha, os caras entrar B. Ai, gente, não é possível, mano. Ele vai matar o Sakato, provavelmente. Pegou o que ele queria. E já vai pegar o Luquinhas também, pra se vingar Mais um roundzinho que eles vão ganhar, óbvio O Felipe era sozinho contra cinco, não tem muito o que fazer, não Vamos ver ele de alto, mais uma vez Ele sabe que não tem ninguém, quer ver, ó, ó o Matou dois, é Geralmente foi um rush, que balinha, hein? Joga muito Joga muito, Gats, joga muito 11x11, 11, jogo empatado Felipeira era leva um Aqui é um round que ele vai precisar ter impacto Ou não, né? o Foi mal já, pra tá, tá fazendo a boa já Ó, ele cego Uhum. Como é que ele, ele, ele... nem tinha como saber que o cara voltou, velho Ó, vamos ver ele Molotov h <risos> Gente do céu Ele não percebeu que o Renato, na verdade, estava atrás da outra parede E ele atirou achando que o Renato, né, que é o sacado, ia aparecer na tela dele que idiota Aí quando o Renato sai, ele abre isso é louco, mano. Inacreditável. 14 quarto round. Round difícil pra eles, ó. 4x2. 4x2. Uh. Ah, tá, mano. você tava mirando em cima. Mas, ele matou. Ok. Joga muito. É habilidoso. Eu acho que eles vão ganhar esse round, se pá. Ele sabe muito, mano. Ele sabe muito de tudo que acontece. 2x1. Luquinhas. Contra ele. Será que ele ganha esse round? Não. Aqui, ele provavelmente entregou propositalmente, porque quê? Os amigos dele estavam telando e ele não queria deixar na cara, né? Matou o Felipe E eles vão conseguir o 15º ponto, óbvio O mato foi mal já, mas eu tô sozinho Nossa, esse round eu joguei muito, mano esse round eu joguei muito, assim, eu não ganhei por detalhe. Eu vou mostrar primeiro esse round na minha tela e depois a gente vê o que ele fez ali na tela dele. Vai ser um round que eu, pô, mas faço um roundão aí. Ó, 3x1, os caras iam pro 15 ponto. Aí eu falei, ah, vou tentar. 4x1, né, fazer o quê? Eu dou essa balinha, faço uma bang, porque a que pode ter alguém aqui embaixo, né, não tinha. Aqui eu vou tentar fazer uma fake flash. Eu não tinha o que fazer, tá ligado? Essa bala foi maluca, mano. Essa bala foi maluca. Quase mato ali o cara. Eu mato um ainda, eu nem sei quem foi que eu matei. Eu matei o hack. Eu matei o hack. Deixa eu ver essa bala aqui na, na tela dele. Porque eu não lembro se eu matei o que tava lá atrás ou o que tava na direita. Eu lembro que eu acho que eu dei o flick pro cara que tava na direita, que no caso era a minha esquerda. Mas eu não tenho certeza, né? Daí eu vou matando todo mundo. E ele recuou porque ele sabe que eu vou vencer. Olha que medroso, mano. Ainda assim, vou matar ele, um freak é cabuloso. É, poderia ter ganho esse round, ia ser lindo, né? Mas fazer o quê? E esse último round, sei que ele vai fazer kill pra caramba. E o Ferfis me chamando de ruim, logo você, Ferfis sendo carregado por um cheater, mano, descarado. Porque, desculpa, do jeito que tava, até que ele tava jogando o time dele, poderia perceber que o cara tava esquisito. O cara com esse posicionamento de mira, com essa movimentação. Ah, tá maluco, mano. E aqui ele vai matar pra caramba, acho que ele vai fazer 3 kills. <risos> ele ia me matar. Ele, me matou. Ele só me matou porque eu foi mal já pra matar antes. Esse que perdeu. Vão postar ruins. Vou postar, Ferfs. Vou postar pra mostrar que você tava sendo carregado por um cheater que não tava nem fazendo muito esforço pra disfarçar. Você me xingou a partida inteira, Ferfs. enquanto deixava um hack te carregar. Parabéns, viu, mano? Meus parabéns. Olha esse Ferps. Olha esse Ferfs. Não tem vergonha na cara. Gente, impossível, mano. Olha que horrível, Guedes. É, e foi isso. E no final eu atendi o pedido do Ferfs. Eu postei a partida. É isso, rapaziada. Não, não tem muito o que falar, não. Só lembrando, ó, essa unidade de armazenamento, como o nome já diz: Face It, Matilha. Então, se você não, não quiser também jogar com hackers, e se quiser ganhar skins só jogando CSGO, só isso, sem gastar um centavo. Faça parte da Matilha na Faceit. Essas são as skins que eu darei como premiação para essa primeira temporada. para quem não sabe o que eu tô falando, Matilha é a nossa comunidade lá na Face It. E vindo aqui em quadro de líderes, a gente encontra ali, ó, competição da Matilha valendo Skins e tem um ranking. Os 25 primeiros do ranking ganharão skins. E aí vocês vão falar, pô, cachorro, mas já não dá mais tempo. Os caras estão com 1.075 pontos. Na verdade, dá tempo sim. Por quê? Todo mundo começa com mil pontos. Então quando você entrar aqui na matilha, você já vai começar com mil pontos. E aí você tem que jogar. Quando você ganha, você ganha ponto. Quando você perde, você perde ponto. Ah, cachorro, mas eu sou ruim. Não tem problema. Tem como premiação também em Flips Lauder e AWPS 9 para quem tem mais atividade, ou seja, para quem joga mais. E aí não importa se você perde ou ganha. O importante é você jogar e jogar muito, jogar muitas partidas. Enfim, faça parte da matilha de 7, encerra esse primeiro torneio E dia 8 já começa um segundo torneio Então é importante você já estar tá na matilha para no dia 8 você já começar junto de todo mundo E concorrer às premiações do dia 8 Mas ainda dá tempo de concorrer essa daqui E essa primeira já tem uma premiação muito interessante Rapaziada, não perde tempo E não use hack no CSGO É isso, guys, tamo junto, valeu Eu Rinho, vou ficando por aqui Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 1337 Falou!